Sozinha, Agora, é igual a minha. Entendi. E daí beleza. foi pra Espanha. É, foi pra Espanha e abriu uma academia lá. Não, não cheguei a abrir a academia. Não, não, não tinha, não tinha como abrir, porque ninguém conhecia o Jiu-Jitsu ali, né? E eu comecei a dar aula, mas eu sempre quis uh, fazer do meu jeito. Minha mãe sempre queria. Eu, na real, o objetivo, quando eu tava na Espanha, era voltar pro Brasil pra lotar mundial. Entendeu? isso a gente pulou, na real, um pouquinho. Eu antecipei um pouquinho a história, mas na real eu já tava na Espanha e eu não era campeão mundial ainda. Depois Entendi. que eu voltei, aí lutei porque. Eu juntei tá? um dinheiro. Como é que eu juntei um dinheiro? Minha mãe me dava, queria, não, eu te pagar a passagem. Matinho, você foi para Espanha antes de ser campeão mundial, Sim, certo? Sim, é isso aí. A gente pulou na né? real, quem onde é você tadinho. treinava lá, que lá não tinha essa tradição. Aí que vai vir essa Aqui parte, Aqui você mano. treinava quatro vezes por dia. Com toda a que... galera que entendia. Melhor melhores, do... isso então aí. então, aí você vai pra Espanha, só você. Isso. Aí eu, eu meu irmão, daí a gente foi, a gente ficou assim, ó. A gente treinava do nosso jeito ali, como a gente podia. Meu irmão também tinha uma base de jiu-jitsu também. Só que eu... Comecei a procurar. Daí que eu fui na. que tu perguntou no começo do jiu-jitsu tra tradicional, que é o sim, japonês. Sim, sim. Eu comecei a treinar lá no jiu-jitsu tradicional, que eu não ah, tinha onde entendi. treinar. Eu, eu queria... queria lembrar o nome do japonês e eu não lembro. Eu queria treinar algum lugar, eu queria encontrar um lugar para não parar de treinar. Não podia, que era o que eu mais queria, eu era viciado no jiu-jitsu. Aí fui nessa academia, comecei a treinar, não sei o que eu vi que o professor me olhou meio assim, muito tradicional, espanhol. E ele meio que me olhou assim, meio que teve um dia que ele me desafiou. Ele me desafiou assim, ah, vamos fazer um rola aqui, né? um Randori comigo no chão. E os alunos tudo olhando, né? E eu vi que ele queria. Né? Sentir como Tum... é que é que ele. Não, é? queria mostrar assim, ah, Brasileiro Jiu-Jitsu, então vamos ver que como que é que é esse é é Brasil ah, Jiu-Jitsu. vou te mostrar o que é o japonês, jiu-jitsu. Isso, eu peguei, eu sempre fui muito respeitoso no tatama, aquela coisa do respeito, sempre tive. E aí, mas eu não podia, na, na época da competição, eu tava no auge, né? Eu tava no auge ali, eu falei, pô... Daí quando eu vi, eu tive que espancar o professor, espanquei. <risos> ah, espanquei, bora. Não quis nem saber o Ah, espanquei o que Cheirou uma cola e bateu no professor, <risos> pra caralho. Deu dois bafios e foi, né? Comeu uma paella, cheirou uma cola e <risos> pá, pra... caralho. é mesmo, irmão. o professor. E eu, mas ao mesmo tempo eu espanquei ele, eu tive que espancar, porque eu não ia deixar ele fazer, me bater ali, né? No, no, no que eu mais sei fazer, Sim. na frente dos alunos. Aí eu peguei, dei um pausão nele, finalizei dez vezes ali, um monte de vezes e nunca mais voltei. Não voltei porque eu me senti meio assim, pô, meio, pô o cara incomodado, me estava incomodado, é. né? E aí quando viu, comecei a dar aula num, numa academia assim, que tu não pode, num, Se eu tinha que te levar lá pra poder... Pra te, entender. Que te encontrar no metrô pra poder te levar lá pra treinar comigo. Não tinha como tu chegar, não tinha como. Não tinha Caralho, telefone é. desse, desse é. jeito, não existia, é. não é. tinha como. É mapa, né? É. Aí comecei a dar aula lá um pouco lá e... Dois, três meses ninguém. Eu ficava trabalhando sozinho. Ninguém chegava, ninguém me conhecia. É, cara. Ninguém. Aí o meu irmão me ia, ia lá me ajudar a treinar. Ele deixava de aula de Ficam capoeira, vocês dois. nós o dois, o Felipe o Felipe é. é mais conhecido como, na época como urso, né, urso. urso, e em casa é a negabete, né. <risos> Abraço, negabete, valeu. <risos> em casa ele é a negabete. entendi ele ficava, ponte brigava, no chamava de secolândia, ah, secolândia, é ah, o negabete, não sei, assim, daí o bicho pegava, Irmão secolândia. É foda. É foda. Por que é secolândia? Porque era muito seco, era muito Acá. magro, mas eu não gostava, ele, ele mentia a mãe te achou no lixo, a mãe te achou no lixo. É, é tu comia bolinha de cinamomo quando era pequeno, por isso que tu é louco desse jeito. Eu chorava, chorava. Minha, mãe, é minha mãe te achou no lixo. É. É maravilhoso. Ah, irmão, do... filha da puta. Filha velho. da puta. Pô, gente. te achou no lixo. Você é um bosta, velho. A mãe achou você no lixo. E aí comecei a dar aula ali, ninguém, aquela coisa toda... E aí ele conseguiu que venha a história do judô, né? Hum. Que ele conseguiu uma academia para eu dar aula dentro do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é o Vicente Caldeirão, Sim. né? Do, o estádio, né? Tem uma academia. E a seleção olímpica de judô da Espanha treinava nessa academia. Eu comecei a dar aula ali, mas não no me separado. O tatame oficial do, da Seleção Olímpica e eu no tatamezinho... Mas você foi lá de judô? Não, de, ju, de jiu-jitsu. Jiu eu só tô dizendo que eles estavam lá já. Tá, entendi, o pessoal da Seleção entendi. Olímpica tava lá. Entendi. Imagina, se a Seleção é um Olímpica é do judô Porra, da Espanha, né, pô? Do caralho. Então eu pensei, pô, eu tenho que treinar com alguém, né? Fui né? me apresentei. Ah, eu comecei a dar aula aqui do lado. Eles me olharam assim, um mono todo cheio de, de, de patrocínio. Mas, na real, não tinha patrocínio. Eu botava porque eu achava legal. Eu achava né? bacana, não tinha, é? não tinha patrocínio. É, a aprenda... bandeira da Jamaica. É, é, é. E aí, eu comecei a me, pre... me apresentei, comecei a treinar com eles ali, judô, com... você a né? seu olímpico, faixa azul. Os caras me olhavam, tudo faixa preta, tudo profissional. Caralho, assim, é. Esquece... Esse aí do Brasilia Jiu-Jitsu, né? A faixinha azul dele, Aí o né? professor me respeitou, me recebeu bem no momento. O Carlos, eu me lembro até hoje o nome dele, Carlos Sotio, né? agradeço muito ele porque ele me deu essa oportunidade. E ele já me botou também como, eu queria ver qual é que é, né? Luta é luta e não deu. Os caras querem testar, né, bola, Sim, o cara querem testar você falar só, é. É, é. Aí já como rolou o treinamento, quando eu vi, eu fazer um randori né? Que é o um randori é o rola no chão. E aqui a especialidade, a minha, né? Foi lá espanquei os caras tudo. Ganhei dos caras tudo, finalizei isso, um, cara, finalizei outro. Ainda de era faixa aquela, azul. Ainda era aquela época que ninguém sabia o que era jiu-jitsu? Tipo, claro, eu, eu, eu não. entendi, tá. Exatamente isso. Na Espanha. Em Barcelona tinha o um Robin Grace. Em Barcelona. Uma academia também, pequena, tinha uns alunos. Os Grace também tinha no mundo inteiro. Sim, né? mas naquela época, na, na, na Espanha, era o tio só em fez Barcelona. 612 filhos, isso. Né? Ele não tinha TV, o tiozinho. Porque tinha. Tem igreja Ah, não, no mundo. sim, sim. Se você lê o livro do Carlos, tem um livro que é do uhum. Carlos Grace Dinastia, conta um pouco a história do Hélio. Você entende mais ou, tá. mais ou menos. O Hélio, ele queria reproduzir. É, é, era... é. Ele queria, queria botar ter... filho no ele mundo. Ele queria botar a seguidor, porque o negócio dele era divulgar o Jiu-Jitsu. O cara era. É verdade, é. é verdade. Quem se interessar é Carlos Grace e Dinastia. É bem legal, Eu não cheguei a ler, não. Mas é bem legal. E, e aí, bola, foi isso que aconteceu, eu comecei a dar aula no outro tatame que tinha que montar e desmontar, porque era, era, era é. sala de dança, então eu tinha que montar o tatame. Antes, dava a aula, desmontava, montava, montava, dançava, desmontava. tirava cola é. e trocava. <risos> dava uns, <terra>, uns, <risos> <risos> uns bafinhos. Fumava uma pedra, dava uma dançada e... Era é o primeiro campeão cracudo de Jiu fumava um cachimbo e entrava Não, o craque eu... eu nunca fumei, não. Eu não não, pô. Tá não, craque não, cola do. Maravilhoso. Zumbi. Cola era direto, né? Caralho, perdão. Colinha, colinha. Bem pegada ainda. Que amigo louco, velho meu pai do céu. Ai. E aí começou a dar aula mas lá. Mas da dá aula ali separado, mas treinava com o pessoal ali. Então eles já me respeitaram no primeiro dia lá o pessoal do judô. Mas depois do chão ali, do treino do chão Pô, ele botou é. o treino, não, daí ele botou o treino em pé, que é a especialidade deles. Daí eles me espancaram. Eles me espancaram. Sim. E bau e queda e queda. É porque... o judô pra queda. É, que é o judô. É, é, tem, não, né? é a especialidade é. dos caras. Imagina, bola e tem uma manha que tu pode jogar, eu posso te jogar e tu cair sozinho. Ou eu posso jogar e cair em cima de ti pra te uhum. machucar. Então os caras faziam isso, né? Pra eles, machucar. Pra machucar. Você já tinha dado um espanco nos caras? Claro, carantes. esse brasileiro aí, Ló, o é. Brasília, não volta amanhã de é, nenhum. Amanhã ele é, não vai estar aqui com a gente. Lógico. A né? bola pior, piorava, porque cada vez que ele me espancava, eu ia. Aí eu, é aqui que eu, era que eu ia ficar. Então eu treinava todos os dias com do ele. Do caralho, irmão. E aquele, lembra do, do professor da, da, do jiu-jitsu tradicional? Sei, professor esse sei. aí, Os alunos que estavam olhando eu, eu espancando ele. Foram começaram a falar a começaram pra ele. A, Não, não, começaram a vir treinar comigo. Que eles tenham que treinar Caralho. comigo, brasileiro no jiu-jitsu. Você coisa... bateu no professor e não roubou os alunos não, não, roubei, não. Caralho, Ela... que legal você, velho. Eu não chamei ninguém, os sim, caras sim, começaram sim, a, a, a aparecer. Outros. Não vai acreditar bora. bola. Quando eu vi, tá, aconteceu essa situação, comecei a dar aula, aquela coisa. E aí tinha, começou a vir tanta gente no jiu-jitsu, começou a aparecer gente, que o, que o dono da academia falou, não, vou ter que te botar no tatame principal. Vou ter que te botar ali, não tem como. Caralho, e quando eu vi, era, era o judô primeiro. Eu treinava com eles e os alunos, meus alunos já estavam esperando para treinar comigo Saiu depois. O judô isso, você. isso. Que, que legal! Isso aí Verdun. Isso aí foi no Mais ano ou menos. 2000, e, 2001, 2002. É, essa época de 2003. É. Você Sim. já ainda não era campeão mundial? Não, eu, eu já não tinha sido. Aí que vem não essa parte agora. Não. Aí juntava o dinheirinho, dava minhas aulinhas que não era o suficiente. A mãe podia ajudar, mas eu não Aham. queria. Eu queria, não, vou fazer do meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito. Então, eu trabalhava na varrendo obra, fazia, me, me escrevia nesses. Entre, é, é, emprego temporário. Sim, sim. Ah, tem sim. um emprego aqui para dois dias varrer a obra. Quer? Quero. Ah, tem que montar o um cenário na Praça de Touros, onde vai ter o show, tal, quero. tal, tal. Quero. Entendeu? Então, eu fazia. E tem eu um juntando era... tua grana. Isso, para poder vir ao Brasil. Era do isso que caralho, eu queria. o meu mano, objetivo porra. era esse: era voltar ao Brasil para voltar ao Mundial. Consegui juntar o dinheirinho, vou vir ao Brasil ganhei tudo, encontrei o cu de cachorro, <risos> encontrei, <risos> né? Contra o de cachorro, <risos> é. E aí quando viu, ganhei tudo lá, categoria absoluta, porque é sempre uma categoria absoluta, absoluta é, é uma categoria de pegar todas as categorias, entendeu? É absoluto. Tá. Então ganhei tudo, imagina, voltei a Espanha, Chegou uma hora na, no, no Vicente Caldeirão, tinha 180 alunos, eu tinha 180 alunos, Caralho, chegou uma época, mano. eu já tava de faixa azul para roxa, porque eu cada vez que eu ganhava um mundial ou participava, eu pegava outra faixa, e o normal do jiu-jitsu é 10 anos, 8 anos, 10 anos para te pegar a preta, e eu peguei em 5 anos. A ah, faixa que preta. pariu, irmão. Então foi legal você quando eu voltei. Oh, caralho, isso. O, o Carlos Sotei, o professor de Judô, ficou tão feliz que eu voltei lá com as medalhas, tudo, né? Pô, achei legal Pô, demais. Caralho. Ele ficou satisfeito também porque eu treinava Judô com eles. E ele falou, vereador, o negócio é o seguinte: agora eu quero que faça assim, ó. Eu vou fazer os meus alunos da seleção olímpica treinar contigo o chão. Então os caras treinavam o Judô com ele. E a minha aula você. era logo depois e o chão que comigo. Legal, cara. Entendeu? Pô, imagina o reconhecimento. Você treino uma seleção é. espanhola, cara. Isso, eu treinei o pessoal da seleção espanhola Pô, de Judô. Que louco, velho. Então que foi demais, indo, né? A bola foi indo, foi indo, foi indo, e o negócio foi acontecendo. Aí você já era a faixa. Aí já peguei a roxa. Quando eu ganhei Mundial, eu já peguei a roxa, não. Né, automaticamente tá. peguei a roxa, né? Pegou a roxa. Da roxa é a preta. Né? É assim, ó. Não. Não. Branca. não sei legal. Branca, <risos> branca azul, então roxa, aqui. marrom e preta. Marrom e preta, tá. Entendeu? Então depois da roxa veio marrom e então preta Mas então você tava muito ainda longe ah, da sim, preta. Sim, sim, tava longe caralho, da preta, claro. Foi campeão mundial e o caralho. Isso. Mano. E aí foi isso, foi indo, mas eu, eu sempre queria uma coisa mais, né? Eu boa. achei que você, para participar, tinha que ser faixa preta. Não, tem, tem, tem o campeonato as... para todas as faixas. Pra é. todas? Sim, ah, sim. não sabia, é, não sabia. É, é. Eu achei que o claro. Mundial, o cara que ser só... Não, tem o um Mundial. Claro, de que, é, é, claro mundial. que é o ápice, né? A, ah, na sim. preta, sim, quem sim, quer é que não que seja faixa? É. É, faixa preta, sim. de preta, é o ápice do e ápice. aí ápice tem mesmo. os danos, tem essas bostas? Tem, tem, tem os graus, né? os graus É um grau, dois graus e assim coral, vai indo. Tem a coral. Aí depois a coral, tu tem que estar com muitos anos de jiu-jitsu e tem que ser o cara também, né? É outra faixa. É a faixa depois da preta. Eu não sabia nem que existia. É, é mas é um é... negócio muito... Faixa coral, chama. -se. É muito... é Tipo aqueles carros que o, ne -Nego, o Bentley... Dois a Bentley vai lançar cinco é. carros desse modelo. é 30, é. 30 o... milhões de dólares. É. Um cara de São Paulo aqui que é um muito inteligente, que faz muito legal pro Jiu-Jitsu há muitos anos, é o Fábio Gurgião. Fábio, Fábio é, Rujem, é coral. Sim, sim. Hoje em dia ele é coral. Ah, ele é coral? Ele é é, coral já é coral, é. Já, Pô, já. O Fábio é já é, é coral ou não? Não, não. O Demer não. não o Demer é só preto, é. O Demer é gente boa demais. Muito, muito, muito. Tá com a escola aqui do lado. É, eu fui lá, que dia? Segunda. Legal, a escola é, eu do eu saí da dormir, gravação, né? sim, é. muito legal. Criança pra caramba, que era o é dia das crianças. muito legal, criança. cara. Muito legal, a escola sim. do Desse. E é aí, da Espanha, é, você foi pra onde? Que eu lembro que você, uma época, mas eu não sei se eu já tô pulando muito é, também. Começa você treinar o Crocop. O Crocop, né? O meu Crocop. Aí, um... daí, daí já vai pro Crocop. É, eu já eu já tava na, eu tava na Espanha, eu fiquei 12 anos na Espanha, né? Primeira vez que eu fui pra, pra Espanha, eu tinha 9 anos de idade. É, porque minha mãe mora lá há muitos anos, né? Então, imagina, eu conheci Ibiza com 14. Com 14 que eu tava desgraça, lá na <risos> Fervo. Tava, tava no fervo. que não tinha celular, né? Podia transar na casa. Tava praia. no fervo já. Tava, não, já faz 14 o que anos. Quisesse, porra, Foi antes da cola, foi antes <risos> da cola. Caralho, 14 anos visa, você quer comer areia. Eu fui, é caro pra caralho, mas é muito legal. Não, né? é irado, tá Mas louco. pra quem tem 180 alunos ah, recebendo não, dinheiro, porra, caralho. ele já é milionário. Mil euros pra cada aluno. que é só depois, ele já é Mil milionário desde cada aluno. De você vê. Porra. Ah, Léo, essa foi boa. O <risos> Bola, eu é... gosto de contar pro Bola, porque o, o Bolinha já conhece a história eu mais tô, ou eu menos. Tô ficando, eu não, tô, tô tentando lembrar. É, mas é bom tu lembrar também. É bom eu de ver um pouco assim. Antes eu sabia muita coisa. Eu adicionava as revistas. Eu enchi um pouco o saco, cara. eu acho de... que mudou muito? Eu acho que por causa desse Conor McGregor, eu não gosto muito dessas paradas, saca? É, de... mas acho que eu também. É, de ficar brigando, essa coisa eu de também. ficar... O, o... Eu acho que eu sempre gostei mais da linha... Que... Porque assim, eu, eu expliquei da vez que eu vim aqui, mais ou menos eu vou te explicar. É, eu era um cara muito, muito loucão, que eu não entendia direito o que era ah, ansiedade vá. e tal. Ah. Então eu era muito briguento tal, blá, blá, blá, mas eu gostava muito de arte marcial. E aí, eu conheci o eu fiquei amigo do Demian. Aí ele me, me indicou uns livros do Bushi, do tal, da, uhum. da, da, da linha oriental do negócio. E aí, eu comecei a ler pra caramba isso. Então, eu achava muito mais legal a linha oriental. Não que eu Sim. não gostasse da provocação. Então, por exemplo, Tio Pride tinha o Vanderlei. a provocação era ali. Ele ia dar um tapa no peito e essas paradas, beleza. Ah, mas é a maior diferença. Sim, é. mas esse, hoje esse, em esse. dia. Hoje. <risos>